Gente, mais uma vez, boa tarde, desculpam aí, a internet tá realmente, não tá nos ajudando hoje na nossa live, infelizmente, mas vamos sim, vamos continuar na resistência, como nós mulheres somos resistência, nós não vamos desistir, então vamos continuar, e eu acredito que a nossa convidada deve estar tá chegando já, então assim, eu, eu tô aqui, é, aguardando a nossa convidada, aqui né? A nossa convidada, ela deve estar chegando, mas... Não, é duas, não, não ela... enquanto ela chega, nós vamos aqui acolhendo. Obrigada, Vitória, obrigada, Sol, obrigada, Cardoso, por essa paciência que vocês estão tendo com a gente. Mas, assim, é a nossa convidada, né, que não, que não chegou ainda e eu queria começar dando uma boa tarde, mas também com ela. Mas... Arielle. É, chegar a nossa companheira Arielle. Estou aqui. Ariele, Arielle, pronto. Já chegou aqui. Ariele, que coisa boa. Agora ela só precisa nos aceitá-la já. Opa! Deu certo! Ei! Que coisa boa, Arielle. Que coisa boa. Eu tava já preocupada. Nossa internet ruim. A minha internet aqui tá bem péssima. Que bom que você conseguiu entrar. Eu já tinha entrado e saído. Sim. E acho que você estão com a gente, Arielle, estão bem fiel, porque elas, eu já caí duas vezes, já voltei e elas estão aqui com a gente, tá certo? Então eu queria é, te acolher de forma muito carinhosa aqui na nossa na nossa live, né? Dá uma boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Mazé Moraes, agricultora familiar, trabalhadora rural. É... É, sou do Estado do Piauí e hoje estou à frente da secretaria da, da, de mulheres da Contag trabalhadoras rurais né e no lugar de coordenadora da marcha das Margaridas 2019 né acho que queria colocar isso e na qualidade de representante aqui hoje de da, do reconexão é, estaria aqui hoje com vocês Mediana. estaria não estou aqui hoje mediano com vocês. É... Para quem não sabe, o Reconexão... Não sei se, acho que vocês estão conseguindo me ouvir, né? O Reconexão Periferia é um projeto da fundação desse que existe há mais de... Mas é... Oi, Aristides. Oi, Aristides. Eu tô ouvindo. Tô ouvindo, Aristides. Aristides, eu tô ouvindo. Desculpa aí. Tá ok. Tudo ok. Podemos continuar. Oi? Gente, gente a internet realmente não está ajudando a gente. Você está conseguindo me ouvir? Aqui tá travando muito. Muito. Me ouve? Oi, oi, oi. Eu dizia que aqui na qualidade de representante da equipe da reconexão, estarei com vocês mediando né, essa live. Para quem não sabe o que é o Reconexão Periferias, é um projeto da Fundação PC Abrão, que existe há mais de dois anos, né? E ele trabalha três eixos importante, que é a questão. É, né, três eixos importantes Que é a questão da cultura, a questão do trabalho A violência né? A Fundação articula mais de 800 organizações E envolve né, Coletivos periféricos De todo o país com os quais se envolve aí Nas suas atividades E aí para vocês acessarem esses materiais Vocês podem clicar aí No, no site da Fundação PCU Abrão E aí vão ter todos os materiais o Reconexão tem feito né, lives no Instagram todas as terças-feiras, às 17 horas, sobre a pandemia e outros temas importantes né, que se encontram em destaque. Todas essas lives né, elas são realizadas e disponibilizadas no nosso IGTV né, e no YouTube. Né? A live hoje é sobre a questão das ruralidades e geração de renda e pandemia, que a gente vai estar com essa maravilhosa companheira aqui com a gente. Né? Então acho que é um momento bem importante para a gente é... Então eu gostaria muito de já a princípio Já passar também, antes de passar para ela Só dizer que para nós prosear sobre essa importante discussão hoje Eu acho que é importante também a gente é, dizer que Temos essas jovens que, que vai estar tá dialogando com a gente E falar um, po um pouco do contexto, né? A gente... Vai falar contigo, Ariane, né, sobre as questões do que está realmente pegando nesse momento. E o que está pegando nesse momento para a gente, pelo que a gente está percebendo, é a questão da pandemia. Né? A gente está vivendo, de fato, uma grave crise de saúde pública, uma crise sanitária, uma crise global no nosso país que tem afetado de forma muito drástica a nossa população e quem tem sentido isso são as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica mais difícil tanto no campo como na cidade na cidade são as pessoas que têm dificuldade de acesso à casa à terra né uma alimentação saudável à segurança pública enfim são essas pessoas que têm realmente de fato, sentido esse impacto da crise né? E aí eu queria muito já partir para a primeira pergunta, Sabe, Ariele. É, nesse contexto, foi em todo esse contexto que o MST, visando a superação aí da crise social e econômica instalada, apresentou, né, um, apresentou um, um, um, um, um, um, uma campanha, uma campanha né, muito importante para a gente. A gente queria saber um pouco com você, que você trouxesse, né? É, no período de julho, acho que foi no período de julho Como foi esses dois elementos de geração de renda Produção de alimentos saudáveis, articulando aí é, E que se inserem no projeto popular de sociedade Anunciada pelo o movimento assim, de, pelo MST Então eu queria que tu falasse um pouco pra gente Como se apresentou em julho esse plano né, de Esse plano de medidas emergenciais que, Nessa construção da reforma agrária né, do estado entre as prioridades tem essa questão da renda. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para gente, tá bom? Você poderia se apresentar, enfim, tá bom? Obrigada. Tá bom. Obrigada, Zé, pela apresentação. Então, boa tarde a todos e a todas que estão participando da live. É uma honra para mim poder participar. Peço que eu sou uma marinheira de viagem que essa é a primeira que eu participo, que eu sempre fico um tanto escondidinha, mas na prática porque eu tenho muito vergonha de falar em público, mas vamos superar esse desafio. Bom, como o Mazé já me apresentou, meu nome é Arielle, hoje eu contribuo no MST no estado de São Paulo, Sempre contribuí no... Que é em Americana que é a regional de... É uma região bem grande, assim, o interior de São Paulo, uma região metropolitana, e onde eu contribuía na cooperativa. Mas nesse ano, eu integrei a direção estadual do MST pelo setor de produção. Também uhum. com a linha política que o MST tem, que bastante jovens integraram esse espaço de direção. Foi um processo muito lindo, assim, que eu tive a oportunidade de participar. Então, já dando início a essa pergunta que a Mazé me trouxe, que é um grande desafio para a gente, que foi a questão desse plano emergencial que o movimento... É, fez junto com outros movimentos Foi uma construção coletiva Que nós fizemos Para tentar minimizar e superar Essa crise que foi escancarada Pela pandemia Como a Mazé muito bem salientou Que escrevemos medidas concretas Para poder realmente enfrentar a fome, a pobreza e a falta de trabalho e renda. Esse plano foi dividido em quatro partes, né? tem umas quatro frentes. E daí, falando um pouco mais sobre a geração de renda e a produção de alimentos, que já é um, um processo que o MST vem fazendo, e que a gente pauta muito a fundo a questão da agroecologia, a questão de, da produção de alimentos saudáveis, para poder alimentar as pessoas que mais precisam desses alimentos, né? Na questão que quem produz os alimentos é a agricultura familiar. Mas dialogando um pouco com o nosso plano para a sociedade, a geração de renda e a produção de alimentos saudáveis também com a juventude, que é uma forma vista de resistir e também permanecer no campo. que a, a produção de alimentos, a produção agroecológica, muitas vezes é subjugada, né? É desvalorizada pela essa questão do agronegócio. E quando a gente está ali no campo, na prática, vê que isso não é verdade Então a gente pauta a produção de alimentos Como também uma forma de geração de renda Que pode tanto contribuir para quem produz Quanto para quem recebe esse tipo de alimento né Esse alimento produzido por é, locais de reforma agrária então, a contribuição nessa questão para a nossa vem mais nesse sentido de, da luta pela terra, pautar a reforma agrária, que também não deve ser vista como... O pessoal fala muito, ai, ah, a luta do campo, só o campo que tem que fazer falar sobre a reforma agrária. E não é isso, é uma luta conjunta de toda uma sociedade, que à medida que ela... Com, fala sobre a distribuição da terra, a distribuição de riquezas numa sociedade, também fala que o alimento deve ser visto como um direito de todos, um direito de toda a classe trabalhadora, de todas as pessoas no mundo, e deve ser acessado. A gente tem que ter acesso a alimentos de qualidade, que hoje não tem, não é isso que a gente que vem no mercado, é um distanciamento de uma alimentação saudável. E também a reforma agrária vista numa perspectiva de contribuir com o meio ambiente, contribuir com a preservação ambiental nas nossas áreas de assentamentos, que tem essa diversidade de cultura, diversidade de famílias, que traz uma riqueza muito grande também para o processo produtivo, a produção na agroflorestas, nos sistemas agroflorestais, nos quintais produtivos, que a diversidade é vista como algo positivo, Sim. que é muito importante para esse equilíbrio ambiental, né? Uhum. Essa recuperação, o reflorestamento de muitas áreas antes que foram desmatadas e degradadas pelo capital, pelo agronegócio, é uma forma de buscar um equilíbrio com a natureza, uma relação harmônica com a terra e com isso já dialogar com a produção de alimentos, um projeto de sociedade e a geração de renda também. Que negócio lindo, né? E muita gente não gosta e fala mal. É, é. verdade. Acho que você traz aí, Ariele. É, vários elementos muito importantes na sua fala sobretudo nesse momento quando você diz que a responsabilidade da questão da produção da agricultura familiar a gente sabe que é nós né é, agricultores e agricultoras familiares trabalhadores e trabalhadoras é que é coloca a alimentação na mesa dos brasileiros mas é uma de uma responsabilidade grande não só de nós mas também de toda uma sociedade né E aí ainda é, em relação à questão da pandemia a gente tem percebido que, apesar de toda essa crise que vivenciamos né, na, na atualidade, tem sido reveladora de vários princípios extremamente importantes que nos faz, né, Arielle pensar e contestar o sistema capitalista, né, porque ele tem uns mostrados valores das redes de solidariedade que tem, né, é, cada vez mais nesse momento tem se revelado, né, e ela mostra que a, mostra que a economia não é única. A gente tem percebido isso, né? Porque há outras economias, né? Economias né? É, é do cuidado, né? economia ecológica, da reciprocidade, né? É, a gente tem percebido isso, está muito nítido nessa crise, né? E isso pode ser expresso, por exemplo, é, é, através da, de campanhas solidárias articuladas né, nacionalmente pelo próprio MST. E aí como uma forma de defesa da vida e doação de alimentos já foram doados né pela que a gente sabe já foram doados mais de 2 mil toneladas de alimentos né você poderia falar pra gente Arielle um pouco mais sobre a campanha como ela foi concebida como se deu o envolvimento das agricultoras dos agricultores familiares que estão e quem é que estão né que são e quem produz esses, esses alimentos sobretudo a juventude. Queria que você falasse para a gente um pouquinho mais sobre essa questão da campanha. E já já desde agradecendo as pessoas que estão com a gente, pedir desculpa porque a nossa internet, talvez, não sei se está muito legal aí, mas enfim, vamos lá, ouvir a companheira Ariele de novo. É os desafios de morar no campo, né? Que infelizmente o acesso à internet não é tão fácil assim como na cidade. Mas sobre essa questão dessas campanhas de solidariedade, tanto o Lute como a o periferia viva, foi um projeto concebido que ele se a partir do gesto de cuidar do outro, né? Nessa aliança de classe. Que é um meio de cuidar através do alimento, visto que todo mundo tem essa necessidade de se alimentar. E por que não contribuir? Como nós, agricultores produtores de alimentos, contribuir com o outro, com a necessidade de se alimentar nessa desigualdade que foi escancarada com a pandemia. Então, Pé adotou por linha também não só doação de alimentos que foi pelo Brasil todo doação de alimentos indo do campo para a cidade para as periferias os mais distantes a produção de vulnerabilidade de moradores de rua Aqui em São Paulo, nós temos estamos produzindo marmitas. Em vários estados do, do Brasil, a gente está com a produção de marmitas. Aqui em São Paulo, nós temos a Brigada Zilda Ramos, na qual muitos jovens estão participando dessa brigada. Caraca. que é muito importante o processo de inserção da juventude. É, nessa questão que tu fala da solidariedade, né? Uhum. Porque não é uma caridade. Não é uma distribuição por apenas distribuir. Uhum. É o um processo transformador de uma sociedade, né? Uhum. Essa campanha de doação de alimentos, distribuição das marmitas solidárias, que é um processo que vai além. É um processo solidário que vai muito além, né? Que A gente pauta a Transformação real de uma sociedade. Verdade. E daí? E o que é importante também falar, nesse ponto, já puxando um ganchinho, é sobre as políticas públicas, né? Porque falta-se muito políticas públicas para o campo e a gente já vê o desmonte da compra do PA, do PINAI, o que já está é, sendo uma campanha forte. Poderia ser mais ainda com o apoio do governo, o apoio de políticas públicas e que isso não é algo real, né? Uhum. Mas a gente continua aí, continua na labuta, nessa perspectiva de aliança e solidariedade de classe. De todo mundo uhum. se ajudar enquanto um... Coletivo, quando uma perspectiva de união mesmo da classe trabalhadora Para enfrentar essa crise que nos assolta é, A juventude nisso Eu, do coletivo de juventude também do setor de produção Ver o quanto é bonito essa aliança e a participação da, dos jovens nesse processo transversal de uma construção E pautar é, a transformação da sociedade para algo mais bonito, melhor E já, já aproveitei para fazer a denúncia tanto das políticas públicas De alimentação, de compra, mas também para a juventude, né? Porque hoje não hum. se tem políticas públicas para a juventude no campo. A gente está, quem está nos assistindo já vê que o acesso à internet não é fácil. Em muitas das nossas áreas de reforma agrária não se tem um local de lazer para a juventude, para fazer com que essa juventude fique no campo. Então... É a importância da, das cooperativas, da produção de alimentos Da inserção da juventude também no movimento social Para que é uma, é um, uma resistência, né? um processo de resistência Da juventude no campo também Verdade É isso aí, é Você traz várias, vários elementos importantes aí na sua fala Da importância da participação tô... da é verdade quando você fala que assim a nossa juventude realmente as políticas públicas, né? Porque assim não tem como também ficar no campo sem uma educação, né? Sem renda, geração de renda para a juventude, né? sem internet de qualidade, porque a gente tá vivendo um outro momento. Então você traz várias questões. Mas é, eu não te escuto. Eu tô vendo aqui que tá Oi? Eu não estava escutando. escutando. Então, eu estava colocando que, em relação às políticas públicas que você traz, realmente é muito desafiador para a nossa juventude que está lá no campo é ficar. Por isso que tem muito êxito rural permanecer no campo sem uma educação, sem saúde, sem, sem esporte, né? sem geração de renda. Então, sem uma internet de qualidade, que é isso que a gente está passando por esse momento agora. Então, realmente é um desafio muito grande. E a gente precisa continuar na luta, na resistência, direito para a nossa, nossa população. Sobre... Bom, antes de eu passar para a próxima pergunta, Ariely, eu é registrar, que a gente já tem várias outras pessoas aqui que estão tá com a gente. Eusabel... É... Eu acho que é isso, desculpa se eu não consegui é, ler esse nome certo Laziel, também que está com a gente Vibocane, que está aqui com a gente, que está dizendo que está ótimo Que bom, a Sheila, o Fernando, um abraço para vocês Que bom que vocês estão com a gente Agradeço muito a participação, a interação aqui com a gente No nosso, no nosso chat aqui, né? E agora eu vou, já de imediatamente, já passar para uma outra pergunta para a companheira Arielle também, que eu acho que é importante também, eu acho que mais do que eu falar é ouvir ela aqui nesse momento com a gente, né, Arielle? A gente tem que aproveitar esse pouco tempo, que é um tempo de... de não é muito tempo no Instagram, a gente sabe que pouco poucos minutos a gente cai... Mas, enfim, o, o, o MST tem apontado para a construção, Arielle de um, um sistema agro, agroalimentar baseado no modelo né, alternativo de produção, beneficiamentos e comercialização de alimentos. Com base em um projeto popular de sociedade que combate a fome, a desigualdade social, a degradação da natureza, nesse modelo é, a agroecologia e a cooperação dos trabalhadores do campo para produzir de forma diversificada, coletiva e sem agrotóxico se opõem ao modelo né, do monocultivos do agronegócio, não é isso? Então, quais os desafios, Arielle é, para incentivar a produção de forma solidária? e de que forma essa forma de organização de que forma essa forma de organização né da produção potencializa a geração de renda no, nos assentamentos bom um desafio antes de entrar um desafio que é muito grande assim na produção agroecológica, na produção de alimentos orgânicos, alimentos saudáveis Sem a utilização de agrotóxico É algo que se dá muitas nas nossas áreas Que é o, o avanço do agronegócio né? Por exemplo, na área onde eu vivo, no assentamento onde eu moro Ele é todo rodeado por... pela monocultura da cana-de-açúcar então, a gente já teve muito problema com o um pulverizador aéreo de agrotóxico. Então, é um enfrentamento diário que a gente está fazendo aqui para produzir esses alimentos saudáveis e sem a utilização de veneno. Mas falando sobre o sistema agroalimentar, é, a produção de alimentos... Hoje, o que a gente vê é o distanciamento do consumidor final, né de quem come, do produtor. Então, se criou um abismo, né? Porque a... esses sistemas grandes, essas grandes redes alimentares, eles não querem saber de onde está vindo o alimento. Não querem que nós saibamos o que nós estamos comendo. Porque, se a gente for ver o que a gente está comendo não está comendo, é nada. Não é estamos nos nutrindo a gente de nada. Veneno todo dia, né, Ariele? Se a gente for perceber, a gente está engolindo veneno todo dia, né? Então, é, é isso: é soja transgênica regada de veneno, sabor de alguma coisa e colorida com corante artificial. E isso é uma é algo triste também, esse distanciamento, né? Então, o que o movimento pauta é os circuitos curtos de alimentação. É cortar todos esses atravessadores que a gente tem aí no meio. Uhum. aí eu mexo muito com as mãos, desculpa aí se tá travando. Não, tá bom. Mas... <risos> É tirar todos esses atravessadores no meio para fazer com que os agricultores dialoguem com os consumidores e juntos é, façam outro modelo de outro modelo alimentar, redes alternativas de alimentação, de distribuição de alimentos hoje nós Consumimos e comercializamos as cestas agroecológicas. Trazemos consumidores da cidade para o campo. Mesmo como é produzido o alimento. Uhum. Porque com esse distanciamento tem gente que não sabe de onde vem o leite. Criança não sabe que o leite vem da vaca. Que o maracujá dá no pé, confunde maracujá com tomate. Já, eu já cheguei a ver isso e eu fiquei muito, assim, triste, né? Porque é algo que é tirado da gente. E é algo tão fundamental para a vida, que é se alimentar, né? E é cruel isso ser tirado da gente, né? Como o capital é tão cruel e tão destrutivo, que nos tira um direito básico. Que é um direito à alimentação E hoje a gente vê assim, Vê que a imposição do pacote tecnológico Foi com a... O, a, a que essa imposição do pacote tecnológico uhum. Foi com o argumento de matar a fome E hoje tem milhões de pessoas Que não têm o acesso mínimo ao alimento, né? E daí a gente vê que não é a questão do alimento, porque nós temos alimentos para todos comerem. Temos quem produza esses alimentos saudáveis. Mas o que nós não temos hoje é a distribuição, né? Não só dos alimentos, como de riqueza, distribuição de terras é... Josué de Castro já dizia, ó, faz tempo isso que a questão não é a produção de alimentos assim, a distribuição e quão é cruel é o desenvolvimento essa situação num país que é a questão da fome. Uhum. Então, e o MST e outros movimentos também pautam muito isso, né? É. é construir uma nova sociedade Nesse diálogo entre os consumidores, agricultores, produtores, para saber o que, que nós queremos comer, como nós queremos produzir, é, como nós queremos tratar e cuidar dessa terra que nos dá o alimento. Então, é juntar esses dois, né? Porque separado, tanto muito cruel isso, mas juntar esses... Esses dois é. sujeitos tão importantes na nossa sociedade Para conversar sobre o que nós realmente queremos E lutar para isso, né? É. E daí, de pequenos pontos, a gente vê Na prática, o quão transformador é a agroecologia Que vai muito além do processo produtivo O processo de relação à terra, mas também nas relações sociais Uhum. Nessa questão do comércio justo, porque um alimento orgânico, não é caro. É um alimento acessível, que tem que, ser che... que tem que chegar a quem precisa, né? Tem que chegar a quem hoje foi tirado o alimento. tô falando demais, né, mas é... Eu estou adorando <risos> me ouvir... É me ouvir agora, né? Então... Eu consigo, eu tô vendo que tá dando quase 100 pontos. A grande maioria dos alimentos vendidos nos mercados não são saudáveis, é verdade, Fernando. É, é o que a gente que a Ariane tá... A Ariane, a... Ariel estava colocando, né? É o pacote de veneno que quer enfiar na gente de qualquer jeito, que está vindo a cada instante, o agronegócio, o envenenamento. A gente vê a quantidade de venenos que foi liberado é, é nos últimos períodos. Isso realmente é uma coisa muito agrotóxico, eu diria é veneno mesmo, que já tinha sido banido do nosso país, do enfim, mas mas eu só queria, só para a gente fechar, a Arielle, a Arielle já, já estamos chegando no final por conta do nosso tempo, está tão bom o papo que passou que a gente nem viu. Só para fechar, eu queria que você falasse só mais um pouquinho, né, sobre, né, na relação da produção de alimento saudável. Eu gostaria de te perguntar qual lugar, já até trouxe um pouco na tua fala sobre a questão da agroecologia, que agroecologia... Qual o lugar que a agroecologia ocupa no projeto de sociedade anunciado pelo MST? E qual o lugar e a importância da juventude, sobretudo das mulheres jovens, na produção de alimentos, né? Só é, essa perguntinha para a gente já ir pro sinalmente, tá bom? Tá bom. Esse é um assunto que me toca muito, né? Porque é, depois que eu comecei, eu morava no assentamento, tava aqui, mas eu Depois de um tempo que eu comecei a contribuir na cooperativa Que eu também fui tocada pela agroecologia E daí eu falei, não, isso aí é transformador o... E a agroecologia, ela tá na centralidade do projeto político do MST Na construção da reforma agrária popular uhum essa importância no que eu já falei, assim, já, já desinvestei a falar, e na participação dos jovens e das mulheres também. E eu, enquanto jovem, enquanto mulher, participando disso, porque a agroecologia vai muito mais da relação produtiva, é, vai nas relações sociais também. E o que nós queremos para as nossas relações sociais? Como nós queremos tratar as nossas mulheres, os nossos jovens? Porque nada adianta para gente plantar um alimento saudável, um alimento sem veneno, se estamos explorando a terra. Verdade. Se está tendo é, violência doméstica na casa. é Verdade. Isso não é agroecologia, não é o que o movimento pauta. E não adianta nada produzir um alimento saudável, os agricultores produzirem um alimento saudável e não chegar na mesa do consumidor, não chegar na mesa da classe trabalhadora, não ter esse comércio justo. Verdade. Isso também não é uma agroecologia que a gente pauta. Eu falo que é... Para a gente é quase um estilo de vida, uma filosofia de vida que a gente tem que defender, né? Como um projeto de sociedade maior, de amor à terra, amor às relações, o combate à violência, a participação da juventude, integrar os jovens, todo um conceito de sociedade para a gente entender o que nós somos Dentro dessa sociedade, dentro de, desse meio ambiente, né? O que nós somos nisso tudo. E quanto... Eu já me emocionando aqui. <risos> e o quanto nós devemos ter esse amor à terra. E porque a terra... E dela provém o, o, o alimento. Então, o quão importante a nossa participação é das mulheres. A gente vê isso no campo, que os homens são muito aqui e as mulheres têm os produtivos, produzem mais diversidade, os jovens também têm muito cabeça aberta e podendo participar disso e gerando renda para permanecer no campo eu mesma só pude permanecer aqui no assentamento onde eu moro porque a cooperativa me deu essa oportunidade para contribuir eu e mais outras pessoas aqui do assentamento comercializando cestas que dá a oportunidade de a gente colocar de pouquinho em pouquinho no final do mês a gente consegue uma geração de renda para permanecer no campo. Com os consumidores e com toda uma classe. A classe trabalhadora. Eu estou é. olhando o horário. Muito bem. Eu queria só te agradecer muito, Sabra. Muito obrigada pela tua participação Quero agradecer também O projeto aí, as pessoas que me deram Essa missão, confiaram em mim Me desculpe aí se não tiver saído do jeito Companheiros e companheiras da Reconexão Obrigada pela oportunidade De à disposição, espero que Numa próxima oportunidade a nossa internet Contribua mais com a gente Mas muito obrigada Toda a equipe e o projeto né da aí Ligada à, à Fundação PC Abrão Muitíssimo E mais uma vez, muito obrigada, Arielle, pela sua participação. E agradeço a todos os companheiros e companheiras que estão com a gente. Obrigada, gente, tá bom? Obrigada, valeu. Obrigada, Mazé Obrigada a todo mundo aqui participar e essa oportunidade é incrível. Tchau, querida! Tchau! Tchau, Ariele, obrigada! Tchau, Deixa eu só encerrar aqui. Oi. Aristides. Oi? Oi, tá aqui eu. Oi. Pronto, tô aqui. É porque eu tava... Acabei que entrei aqui pra fazer uma fala em outra coisa. Tava com ouvido aqui e outro ali, mas deu certo. É, então, bem rapidamente, só agradecer os companheiros e as companheiras. Agradecer também, sabe, pelo a participação de todos e todas no nosso grande ato, né, Aristides e demais diretores e diretoras, nos 20 anos de Marcha das Margaridas, todas as nossas federações, nossos sindicato, foi, foi lindo, foi potente, né, a gente conseguiu aí um alcance muito importante né, na, nossa, na nossa live, Eu acho que a gente só tem que agradecer todo o conjunto do movimento sindical, agradeço muito de forma muito especial, né, a cada um e a cada uma, mas sobretudo aqui agradeço em nome da nossa Comissão Nacional de Mulheres que fez aí todo né, a articulação, a mobilização né, a gente viu né, os vídeos, além das mulheres os nossos companheiros homens, também fizeram um vídeo de chamamento, então eu queria nesse momento, não poderia deixar de fazer essa barata, só esse agradecimento a cada um e a cada uma por a participação no nosso grande ato então, obrigada, que coisa boa a gente também fechou o nosso é, nós vamos fechar o nosso conselho, aprovamos o nosso regimento, parabéns para todos e todas nós, seguimos firme na luta. É isso companheiro, obrigada. Que eu boto passar para ele já te ver, porque ainda tá coisando. Coisa, coisa que Encerra. Aí encerra aqui.